Porque muitos falam sobre oração, mas poucos sabem que você orar a palavra de Deus é do agrado do Espírito Santo. Porque quando você ora a palavra de Deus, você está orando e profetizando ao mesmo tempo. Então eu convido você para nós é, orar o Salmo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 Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufe e com danças, louvai-o com instrumento de corda e flauta. Louvai o Louvai. -o. Com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altisonantes. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Amém? O Salmo 150 é uma oração de louvor, adoração, ao nosso Deus. Quando o salmista Davi orou e clamou em oração, exortando e chamando a todos nós para falar com Deus. A oração do Salmo 150 é uma das orações mais poderosas em todo o mundo e uma das orações mais executadas em todo o planeta, por cristãos de todas as nações, todos os países e todos os continentes. A oração do Salmo 150 traz um resultado prático nas orações. Porque você não está orando uma palavra do seu coração, da sua mente, do seu entendimento. Você está orando a palavra de Deus... Portanto, o Espírito Santo, na hora que você está orando, o Salmo 150, o Espírito Santo está falando com Deus através da sua boca, diretamente. Então, prepare-se para receber a resposta da sua oração. Creia que Deus é contigo. Creia que Deus ouviu a sua oração. Creia que Deus está nesta oração. Receba esta oração. Seja abençoado. E lembre-se, sempre orar a palavra de Deus é a melhor oração. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu sou o pastor Arantes. E esse é o seu canal Orando com o Pastor Arantes.